Mateus 18, de 21 a 35, e eu vou ler na versão NVI, se tiver como colocar aí também, por gentileza. Jesus, Ele contou, queridos, muitas parábolas, com a finalidade de ensinar as pessoas, então o que eram as parábolas? Eram pequenas histórias que Jesus contava, e que terminava com um sentido, e aí Ele aplicava aquilo na vida dos discípulos, né? Então Jesus tinha um método de ensinar, e um dos, uma das formas de ele ensinar era contando parábolas, pequenas histórias, que algumas eram até verdades, mas outras eram apenas ilustrações mesmo, né? mas eram ilustrações da vida real, que envolvia de alguma forma interessante, e emoldurava o sentido daquilo que ele ia escrever, do né? que ele ia falar também. Então, entre tantas, aí está essa parábola que nós encontramos em Mateus no capítulo 18, no versículo 21, que é uma parábola sobre o perdão. Então, traz ensinamentos para a nossa vida, e os ensinamentos de Jesus não são para o nosso intelecto. Os ensinamentos de Jesus são para o nosso coração. Enquanto o ensinamento fica no intelecto, ele não faz mudança nenhuma na nossa vida mas quando ele vem para o nosso coração, ele ultrapassa a barreira do coração e ele vai para os nossos braços, então ele age, então tudo o que Jesus nos ensina, não é para aumentar o nosso conhecimento teológico, o que Jesus nos ensina é para praticarmos, é para que a gente possa fazer igual. Então veja a leitura da palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim, até sete, por que que Pedro pergunta isso? Porque Pedro tinha a noção clara do judaísmo, e no judaísmo era um padrão, um normal, sete vezes. Mas a gente tem que entender que no Novo Testamento, os valores do Novo Testamento são completamente diferentes do valor do Velho Testamento. O valor do Novo Testamento, a qualidade é muito mais excelente do que do Velho Testamento. Então, quando a gente prega sobre o Novo Testamento, nós precisamos compreender que a lei, ela tinha uma certa limitação. Mas que com Jesus, a graça é ilimitada. E se a graça é ilimitada, também aquilo que nós devemos fazer é ilimitado. Por isso Jesus ensina a Pedro, ele diz assim no versículo 22. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus, e aí Jesus começa a explicar, por que, que esse princípio dos setenta vezes sete? Porque o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que ele possuía, fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, cem dias de trabalho talvez, cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, as mesmas palavras que ele tinha dito para o rei, né? que eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos, aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar, agora complicou. Agora complicou o negócio. Não perdoar, do que que está escrito ali? De coração. Se não perdoar de coração o seu irmão, perdoar de boca é fácil? É facílimo. Dá até para, tem uns que conseguem até chorar. E chora que você pensa que é de verdade. Mas e de coração? E de coração? Veja como o Novo Testamento é muito mais profundo, porque Jesus está dizendo assim, não, não é para você vir à frente pedir perdão para os irmãos e depois continuar fazendo do mesmo jeito, não, não é o que vai sair da sua boca, o que importa é o que está no seu coração, você pode enganar as pessoas, mas você não engana o Senhor, você não engana a mim, portanto nós aprendemos alguns princípios nesta passagem da Palavra de Deus, e aqui o pastor Lima tirou quatro princípios, depois ao longo do tempo nós vamos falar mais algumas outras coisas, mas uma das coisas importantes é que o perdão não deve ser delimitado, ou seja, o perdão não tem tamanho, ah, mas se a ofensa foi desse jeito eu perdoo, mas se não foi desse jeito eu não perdoo, a gente não tem condições de ficar colocando barreiras e condições ou condicionantes para que a gente libere o perdão, o judaísmo tinha uma visão de um valor, que era o número 7, mas no Novo Testamento, Jesus está dizendo o seguinte, não esquece essa limitação, você precisa entender que um valor mais excelente do que a lei, é a graça, e a graça perdoa o pecador, não porque alguns pecados são perdoáveis e outros não são perdoáveis, a graça perdoa todos os pecados quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Por quê? Porque quem mais pecou, recebe automaticamente mais perdão, mas o perdão é o mesmo para todos, ou seja, o perdão de Jesus é o mesmo para cada um de nós, não importa que tamanho tenha o nosso laudo pericial, não importa que tamanho que tenha a nossa ficha corrida, a nossa ficha pode ser de 10 folhas, de 20 folhas, 30 folhas, ou talvez de uma, porque tem gente irmãos, que aos olhos humanos, ele é impecável, existem pessoas que você olha para e fala, meu Deus, só falta batizar, é crente, não bebe, não fuma, não vai na danceteria, não joga na loteria, não faz isso, não faz aquilo, paga as suas contas em dia, só que ele pensa assim, eu não preciso de Deus, mas o resto está é tudo certo, no mato, no roubo, ou talvez alguém possa pensar assim, mas poxa vida, eu não sou tão ruim assim como o outro, mas o que Jesus está dizendo é que não é a comparação com o outro que vale a pena, não é a comparação com o outro com quem eu devo me comparar, porque nós não estamos numa corrida para ver quem é mais santo, ou quem chega mais santo, ou quem chega primeiro no reino dos céus, a priori nenhum de nós chegaria a lugar algum, porque nós estávamos destinados para a morte, porque o pecado ele tem um custo, e o custo do pecado é a morte, e se nós permanecermos mortos nos nossos pecados, quem é que pode nos trazer a vida? Somente Jesus, então se Jesus nos trouxe a vida, foi através de um sacrifício, e um sacrifício exigido por Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados, sabe qual é o grande problema nosso? é que quando nós ouvimos a palavra perdão, nós achamos que a palavra perdão significa alguém fez alguma coisa de graça para mim, e não é de graça, o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você, teve um alto preço, Jesus pagou todo o preço exigido, para que nós como raça humana, pudéssemos novamente ser amigos de Deus, se a gente tira essa ideia de que alguém pagou o preço, nós desvalorizamos a graça, porque daí dá a impressão assim, Pô, mas eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar? Alguém aqui pediu para Jesus morrer no lugar dele? Nenhum de nós pediu, aliás nem as pessoas que crucificaram pediram para ele morrer no lugar, porque elas também não acreditavam que aquilo fosse possível. Mas o fato é que Jesus estava tratando naquela cruz do Calvário, com o problema que Adão abriu lá no paraíso. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Jesus estava restaurando o processo da criação perdida em Adão. Restaurando toda a raça humana nele, através do ato de perdão na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça. Porque senão era impossível ter acesso a isso. Senão nós íamos ficar apenas no sistema de leis e regulamentos do Velho Testamento. E as leis e regulamentos do Velho Testamento, elas não aperfeiçoam ninguém. Pastor, mas então por que foi dada a lei? Só para mostrar para o homem que ele não consegue cumprir. Só para isso. A única finalidade da lei foi para mostrar para o homem que pela lei ele vai estar condenado. Então a lei não me aperfeiçoa, a lei não serve absolutamente para nada, a não ser exaltar o valor da graça. Então Deus faz o que? Deus primeiro propõe a desgraça para depois mostrar a graça. E aí Deus diz para você: que sobre você quer viver agora debaixo da lei ou debaixo da graça? Porque se você quiser viver debaixo da lei, você pode, como os judeus estão tentando até hoje viver debaixo da lei. O problema é que com a lei é o seguinte: se você tropeçar num ponto, você tropeçou em todos. Então não resolve o problema. Então a única solução que resolve o problema, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela nossa vida. Ele nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo, e esse perdão, ele não foi delimitado. Aliás, tem uma passagem interessante em Isaías, que diz assim, se o Senhor pesar os nossos pecados, quem subsistirá? Se o Senhor colocar o nosso pecado na balança, quem é que sobra para contar a história? Ninguém, nenhum de nós. Por isso que a salvação é um ato exclusivo da graça de Deus, para todo aquele que nele crê. Mas crê em quem? Em Deus. Não crê no sacrifício de Jesus que pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. O que, que Jesus estava tratando na cruz do Calvário? Com a, o pecado humano. Estava tratando com a capacidade que o pecado tem de nos fazer pecar. E uma vez que nós pecamos, o resultado em nossa vida são os pecados. Então, são dois conceitos, um conceito de pecado e um conceito de pecados. O atacado é o pecado e o varejo é o pecadinho, que nós pecamos todos os dias. E não há um que não peque. Por isso, a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos avaliar constantemente diante do Senhor. Por quê? Porque se nós não confessarmos o nosso pecado, o nosso pecados, né? Se nós não confessarmos, nós não experimentamos a comunhão perfeita com o Senhor o Senhor Jesus tirou você do mundo das trevas, tirou você do lamaçal do pecado, o Senhor Jesus tirou as vestes do pecado da sua vida, te deu vestes novas, o Senhor fez um transplante de coração em você, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, e agora Ele te deu a, o perdão, o que é o perdão de Deus? O perdão de Deus significa o seguinte, Deus pegou a, toda a conta da sua vida que estava lá escrita dos seus pecados, e Deus diz, olha você agora está perdoado, você está completamente perdoado, seus pecados não vão ser mais contados, eles são jogados do mar no mar do esquecimento, e o Senhor diz assim, eu não me lembrarei mais deles, por isso nós agora somos livres, agora somos livres para continuar pecando? Não, nós somos livres para dizer não ao pecado, porque aquele que peca, torna-se escravo do pecado, e o escravo não pode dizer não para o seu Senhor, ele está amarrado, ele é obrigado a cumprir, ele é obrigado a pecar, mas em Cristo Jesus nós somos livres, livres para dizer não ao pecado, livres para uma nova vida, livres para erguer a cabeça, livres para viver com dignidade, livres para desfrutar a presença do Espírito Santo de Deus, livres para desfrutar as bênçãos do reino, amém queridos? e isso é maravilhoso, mas muito cristão não a entende dessa forma, Por que, que não entende? Porque que ele não consegue viver uma vida abundante? Porque ele não consegue viver e desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ele está preso em sofismas, em ideias que estão presas na sua mente carnal, e ele não consegue se libertar disso, apesar de Jesus ter feito uma grande obra na cruz do Calvário, portanto, o que Deus tem a fazer na sua vida, não tem a ver mais com salvação, a salvação está resolvida, o problema é você reinar em vida, o problema é você se colocar agora nessa sociedade maluca que nós vivemos, nessa sociedade pós-moderna, que nega a existência de Deus, que vir, muda completamente os valores dessa sociedade, muda os valores do reino, é você agora viver de acordo com os valores do reino, e para isso você precisa estar 100% em comunhão com Deus, um cristão que não está 100% em comunhão com Deus, ele está em pecado, e se ele está em pecado, ele não consegue usufruir de toda a bênção que Deus tem para a vida dele, portanto você fica aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, Por quê? Porque você não se coloca diante de Deus como alguém que precisa ser transformado, e essa transformação é um processo que tem a parte de Deus, mas aí tem um outro, um outro processo, que é o famoso livre-arbítrio, depende do quanto você quer, cada pessoa aqui neste lugar, tem uma vontade, todo mundo tem vontade de ser feliz, mas o quanto você está disposto a pagar para ser feliz? Todo mundo tem vontade de ganhar um pouco mais de dinheiro, mas o quanto você está disposto a fazer alguma coisa, para ganhar um pouco mais de dinheiro? Da mesma forma a santidade, todos nós queremos ser super santos, dentro de Deus, queremos fluir o tempo todo, mas o quanto eu estou disposto a me consagrar, para ser mais santo diante de Deus? Eu vou abordar isso na semana que vem, na semana que eu escrevi. Então nós precisamos aprender que de graça, a graça de Deus, ela me introduz no caminho da salvação. Mas uma vez que eu estou no caminho da salvação, eu agora preciso ter um trabalhar de Deus na minha vida, e Deus só trabalha na minha vida no momento em que eu permito. Você tem o controle da sua vida nas suas mãos, e o que você permite, Deus trabalha, o que você não permite, Deus também trabalha, sabia? Deus também trabalha no que você não permite. Deus propõe para você, como é que vai ser, vai ser do jeito fácil ou do jeito difícil? E você que escolhe, se você quiser do jeito fácil, vai ser fácil, se você quiser do jeito difícil, Deus diz, tudo bem, perambula um pouquinho mais pelo deserto, e dá mais uma volta aí, o ano que vem a gente conversa, e Deus conversa com o Senhor o ano que vem, você vai passar o ano inteiro sem ouvir a voz de Deus, aí chega o ano que vem e Deus diz, daí, o que você aprendeu do ano passado nesse deserto? Foi bênção? Não, estou bravo com o Senhor, não entendi nada não, não sei onde é que o senhor está querendo chegar, Deus diz, está bom, então dá mais uma volta do deserto, o ano que vem a gente conversa, e assim vai, não tem problema nenhum para Deus, Deus não descabela, Deus não fica nervoso, Deus não fica chateado, Deus está tudo maravilha para Ele, amém queridos? Ah pastor, mas se demorar 10 anos, para Deus está tudo certo, está tudo tranquilo para Deus, o problema é com você, por isso que em Colossenses, Paulo vai dizer que nós devemos fazer, mortificar as obras da carne, não é o Espírito Santo que faz isso, sou eu, sou eu que tenho uma atitude de ir diante de Deus, dizer Senhor, espera aí, esse pensamento que de vez em quando tem na minha mente, esse sonho que de vez em quando passa na minha madrugada, essa coisa que de vez em quando eu falo, isso está errado Senhor, me ajuda a mudar isso aí na minha vida, eu não quero mais ficar preso nisso não, aí quando a gente faz isso, a gente se arrepende do erro, da falha, e a gente ora ao Senhor, e aí a palavra do Senhor aplica-se sobre a nossa vida, o texto lá de 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para purificar os pecados. E assim vai, né? depois a gente essa musiquinha, é muito legal. Ele é fiel e justo para nos purificar, mas quando é que Ele faz isso? Quando nós confessamos o nosso pecado, e confessar significa três coisas bem simplesinhas, primeiro, concordar, segundo, agradecer, terceiro, arrepender, concordar significa, é, confessar significa concordar, concordar com o que o Espírito Santo de Deus está mostrando que eu estou errado, está errado, agradecer porque Ele não vai me mandar para o inferno por causa desse pecado, olha que bênção, né? você pode dar uma glória a Deus por isso? ninguém vai para o inferno por causa do pecado, irmão quando um pecador chegar lá no inferno, ele vai chegar com a carta, ele vai queimar no inferno com a carta de alforria na mão, no bolso todo mundo que nasceu nesse mundo, nasceu com a carta de alforria É só não está assinada, porque ela não pediu para Jesus assinar a carta mas a carta está feita, está na mão, no bolso do sujeito é só confessar a Jesus, está tudo certo, a carta vai ser assinada e aí na hora final ele apresenta a carta no portão do céu, opa, passou e chegou no portão do céu, a carta não está assinada, meu filho, você vai para o fogo do inferno lá, e vai com a carta e tudo, como dizia um pastor amigo meu, com trip e tudo lá para o inferno, né? Porque pensa um treco desse, todo mundo vai ressuscitar, sim ou não? Não é só os bonzinhos que vão ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar, o ímpio vai ressuscitar para passar o tormento eterno, olha que coisa mais louca, ele vai ressuscitar para morrer de novo mas aqueles que creem no Senhor Jesus, ressuscitarão para a vida eterna, para o gozo eterno com seu Senhor, amém queridos? É maravilhoso isso, mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, então, o Jesus está falando aqui a respeito de que o perdão, ele não deve ser delimitado, não tem tamanho para perdoar, Jesus perdoou o nosso pecado do tamanho que ele era, do tamanho que ele tem que ser perdoado, a segunda verdade, é que diante da ofensa do nosso próximo, nós precisamos deixar de lado o rigor demasiado, como eu disse não, no texto de Isaías, se o Senhor pesasse os nossos pecados, quem é que subsistiria? E às vezes nós quando estamos lidando com as pessoas, nós somos mais rigorosos com elas do que o próprio Deus, tem uma passagem, que eu, que eu essa semana, esses dias lendo a palavra, me saltou assim, eu fiquei falei, Deus, mas não é possível, o jeito que o Senhor é, né? que Deus manda, manda Elias falar com Acabe e diz, Acabe, vai acontecer isso na sua vida, na sua casa, você vai morrer desse jeito, a hora que o seu sangue começar a derramar na carroça, os cães vão lá, vão lamber o seu sangue, e Deus fala, e Deus fala, aí mandou Elias falar com, com, com Acabe, e Elias foi lá e falou com Acabe, aí o Acabe ficou triste, ficou chateado, botou pano de saco, o Acabe chorava, o Acabe ficou triste, o Acabe se lamentou, botava, botava, é, botava é, terra sobre a cabeça... Isso foi tão profundo, que mesmo Acabe sendo pecador, sem vergonha como era, Deus chamou ele e falou assim, Alias, você está vendo o que aconteceu com Acabe? Olha só como é que esse sujeito está orando agora, olha agora ele fica orando, ele chora, ele está ele, ele, ele com o coração transformado, ele está tentando achar um jeito faz o seguinte, fala para ele que eu não vou trazer o mal agora não, vai ser só depois, mas não vai ser agora não, Vai para ficar tranquilo, vou dar um refresco para ele, o coração de Deus é tão profundo, é tão tremendo, que quando nós erramos e falhamos, basta nós chegarmos diante dele, chorarmos as nossas vidas, lamentarmos aquilo que nós erramos e falhamos, e ele vem com o seu bálsamo, o Senhor não joga a gente fora, por isso, nós precisamos aprender, da mesma forma, lidar com o próximo, deixar de lado o rigor demasiado. Sabe qual o grande problema que, às vezes, nós, líderes, principalmente, nós achamos que nós temos que ser mais santo que Deus? Nós achamos que nós temos que exigir mais do que Deus? Nós achamos que nós temos que cobrar mais do que Deus? E nós esquecemos que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Hoje eu pude entender um pouco do drama que Moisés passou quando ele brigou com a rocha, Deus falou para ele, vai lá e fala com a rocha, porque o povo está murmurando, esse povo é uma praga mesmo, esse povo é complicado, vai lá e fala com a rocha, que a rocha vai dar água e todo mundo vai beber e o Moisés ficou irado, o Moisés tinha esse problema, né? ele ficava irado, o sangue subia na cabeça, o Moisés já pegou o cajado, falou, oh, povo mais terrível, o povo murmurento, o povo bravo, e, e foi lá e deu duas cajadadas na rocha, não precisou nem dar uma, deu duas, deu uma por ele, outra pelo arão, né? e aí, o que, que Deus fez? Deus honrou o Moisés, aí bateu lá, saiu água, aí o povo, glória a Deus, aleluia, oh, bênção. Aí Deus chamou Moisés num cantinho e falou, Moisés, esse negócio que você fez aí não ficou bom não Moisés, vai ter uma conta para acertar com esse treco aí, você não vai entrar na terra prometida. E aí o que, que o Moisés faz? O Moisés vai lá e fala com Deus, fala, Deus mas o que, que é isso, Deus? eu estou com 120 anos de idade, Deus, o senhor sabe o quanto eu penei no deserto para lidar com esse povo, faz 40 anos que eu estou ouvindo murmuração, será que eu não tenho direito de ficar bravo um dia? Será que eu não tenho direito de ficar bravo um dia? É interessante isso, né? Deus diz, não, não tem direito não, você, você tem que fazer o que eu estou mandando, não é do jeito que você quer isso significa que a gente tem que aprender a fazer as coisas de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, porque o que a gente faz do nosso jeito, não vai dar resultado, e além de não dar resultado, vai contra a forma como Deus quer fazer, então se a gente tenta teima com Deus, fica teimando com Deus, isso é um grande problema, então queridos, Deus vai ensinando a nossa vida, e todos nós estamos na escola do deserto, está bem queridos? Todos nós estamos na escola do deserto, a nossa alegria é que o deserto hoje é bom, o deserto tem vale-refeição, o deserto tem emprego bom, o deserto tem férias, décimo terceiro, né? o deserto não é tão ruim assim, comparado ao que era antes, né? talvez esse seja o problema, porque nós estamos numa fase tão boa que a gente não precisa de Deus para nada, fala a verdade irmãos, a pessoa vai testemunhar, diz, não, eu dou glória a Deus porque eu tenho Unimed, não, eu dou glória a Deus porque eu tenho plano não sei do que Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas o que no fundo realmente você tem? Se você não tiver Deus, você não tem nada. Se Deus não é o Senhor, se Dele não trabalha na sua vida, você não tem nada. Então esse procedimento daquele servo, tendo recebido o perdão total, olha o que aconteceu, ele negou-se a perdoar do seu conservo, um valor que era infinitamente menor. Olha só, nós somos perdoados por Deus de umas coisas tremendas que nós fazíamos, ou que desagradávamos a Deus. E aí, para os outros, nós queremos que eles sejam é, mai, melhores do que nós, ou queremos exigir um, um rigor, muitos favorecidos com perdão da sua dívida, aquele homem demonstrou mesquinhez e desamor para com o seu semelhante. Nós todos estamos na igreja para aprender a amar. Essa é a finalidade de caminhar na igreja, com, uns com os outros, aprender a amar. E eu quero dizer uma coisa para você querido, que nós precisamos aprender a trabalhar. Nós precisamos aprender a valorizar, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Tem muita gente que está presa no passado, tem muita gente que está presa nas coisas que aconteceram. E Paulo quando vai trabalhar conosco, Paulo nos convida a olhar para frente, não olhar para trás... Ele diz assim, Ó, deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, não importa quantas lutas aconteceram no passado, não importa a dor que você sofreu, não importa a fome que você passou, não importa a vergonha que você sofreu, não importa nada disso, só importa se você ficar voltando para o passado, re recomendo, revivendo as dores do passado, aí importa mas se você andar para frente, se você esquecer as coisas que ficam para trás, você se abre para o novo de Deus, mas aí tem uma atitude que nós precisamos fazer irmãos, nós precisamos em primeiro lugar nos perdoarmos, tem gente que não perdoa do erro que o outro cometeu com ele, puxa vida, eu dei a oportunidade para o outro errar comigo, eu sou um besta, e aí a pessoa não se perdoa, ela não consegue se perdoar e não consegue perdoar o próximo, porque quem não consegue se perdoar também não perdoa o outro, e quando nós não perdoamos, nós continuamos com as pernas amarradas, sabe aquela ideia do elefante? O elefantinho cresce, eles colocam uma corrente forte no elefantinho, e o elefantinho fica tentando lá e não sai, não consegue sair, e ele fica, e o elefantinho cresce na cabeça dele, ele está continuando amarrado. Ele sente a, aquela corrente no, no pé E por mais que ele tenha força para arrancar o toco Para arrancar tudo, para derrubar a lona do circo Ele está condicionado, por quê? Porque o passado dele está dizendo que ele não pode ir para frente Muitos de nós temos problemas de ir para frente na nossa vida Muitos de nós temos problemas de prosperar na vida Muitos de nós temos problemas financeiros Muitos de nós temos problemas é, na área conjugal porque nós estamos com a nossa mente presa no passado, nós estamos olhando aquilo que nos fizeram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e aí a gente não consegue andar para frente, porque a nossa mente está refletindo aquela dor, aquela dor que a gente sentiu, que a gente sente todo dia, que a gente justifica para não ir para frente hoje, como se Deus fosse um Deus que só fizesse alguma coisa lá no tempo de Cristo e nunca mais Deus fez nada por mim. Nós precisamos olhar para frente e perceber que nós temos um Deus que restaura o nosso passado. Mas Deus não está preocupado com o seu passado, Ele está preocupado com o seu futuro. Para Deus o que importa é o que vem pela frente, não as coisas que passaram. As coisas que passaram já passaram, você precisa aprender a deixar o passado no, no passado amém queridos, deixa no passado, ah pastor, mas me ofendeu, e daí? ah, mas apanhou, e daí? já apanhou, o que vai fazer? vai querer apanhar de novo? se ficar lembrando, vai apanhar de novo, vai doer de novo não é mais fácil abrir mão e dizer, Senhor, o meu coração é duro eu não consigo abrir mão das coisas, eu não consigo esquecer as coisas que me fizeram eu não consigo esquecer as vezes em que eu fui negado eu não consigo receber, é, é, viver o dia presente pelas coisas que eu vivi, pelas decepções que eu vivi. E toda vez que você ficar olhando para o passado, você fecha a janela de oportunidade para o presente na sua vida. E quando você fecha a janela de oportunidade para o presente, você mata o seu futuro. Eu contei para vocês um dia que eu estava orando na igreja e eu não entendia por que a gente vivia tanta dificuldade financeira na igreja. Mas aí o Espírito Santo me lembrou de uma situação que o meu pai fazia comigo. Botava eu e minha irmã sentado no, nas, nas pernas, um numa perna na outra, e dizia, essa aqui vai ser rica, vai ser próspera. Esse aqui vai ficar na, no caminho lá, ela vai passar com um carrão jogando poeira na, na, na, na, no, na, no nariz dele. Meu pai dizia isso, era um homem de Deus, músico, cantava, tocava, era um homem de Deus, irmãos. Sorria, dava risada dessa história, e aquilo internalizou na minha mente. Aí logo no começo do ministério, as lutas eram lutas diárias, para você pagar conta, a conta, luta, aquilo não vinha, aquilo não resultava, era tudo no limite, nunca faltou, mas era uma limitação geral. Aí um dia na vigília, o Espírito Santo me levou a orar, para perdoar o meu pai por aquelas palavras. Eu não tinha nenhuma mágoa no meu coração, mas a palavra lançada sobre a minha vida, fazia com que eu vivesse debaixo daquela palavra. Por isso, você, como pai, tome cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos. Às vezes, eles são de um jeito diferente da gente. Apesar de ser filho, filho é diferente do pai ou da mãe. Eu não sei para quem que puxou. Acho que puxou para os avós, puxou para os bisavôs, sei lá eu. Né? A gente costuma brincar, mas é verdade. Mas os filhos nasceram de um projeto de Deus, então Deus tem algo, e a gente não tem o direito de atrapalhar este processo de Deus na vida deles, pelos nossos traumas do passado, então um bom pai tem que resolver primeiro os traumas do seu passado, resolva querido, põe para fora aquilo que está angustiando a sua alma, põe para fora aquilo que você ouviu há 10, 12, 15, 20 anos, que você ainda repete, não, mas eu sou assim aí vira a síndrome da Gabriela, né? eu vivi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e a gente vai repetindo isso, então perdoe, libere perdão, quem sabe nesta noite você não precisa se perdoar, quem sabe nesta noite você é a pessoa que precisa em primeiro lugar se perdoar, em primeiro lugar dizer, Senhor, eu não quero mais dormir com esses pensamentos da minha cabeça, eu não quero mais dormir com a sombra de um fracasso ou de alguma coisa, até porque queridos, o que para nós parece ser um fracasso, para Deus é um meio. Quando José foi jogado naquela masmorra, no buraco ali para poder ser vendido depois, aquilo parecia ser um fracasso de um sonhador. Quando José vai trabalhar na casa de Potifar, e a, a mulher de Potifar cria aquela cena toda, aqui, e aí ele vai de novo lá para a prisão, aquilo parecia ser uma frustração. Quando José revela o sonho e ele continua ainda naquela prisão, aquilo parece ser uma frustração. Mas uma coisa que nós aprendemos com José, é que José, quando nascem os filhos, o primeiro nome que ele dá para o filho é Manassés, que significa Deus me fez esquecer o meu passado ou seja, José está curado, José não é um, um vice-rei do Egito, alguém que está amargurado com a vida, mas ele é alguém curado, e alguém curado é instrumento de cura, mas alguém fracassado não é instrumento de cura, alguém com problemas emocionais não consegue dar cura para quem tem problemas emocionais, alguém com problema financeiro não consegue ser bênção para pessoas que têm um problema financeiro, então nós precisamos ser curados nessas áreas, e a gente precisa realmente nos perdoar, mas também precisamos liberar perdão para as pessoas, entendendo que as pessoas são humanas, iguais a nós, entendendo que as pessoas também erram e falham, assim como nós erramos e falhamos, e não adianta achar que, ah, mas então não vai falhar mais, não tem jeito irmãos, a madeira é ruim, a madeira é ruim, você tenta, você segura, mas tem hora que a boca sai, a língua fala mais do que a boca. Faz parte, nós temos uma natureza humana que está dentro de nós, e ela não morreu. Nós continuamos sendo quem nós somos. Um é calmo demais, o outro é atropelado demais. Um fala mais que o homem da cobra, o outro não fala nada. E assim é. Mas Deus pega tudo isso que nós somos e vai trabalhando esse caldo todo, vai trabalhando essa cultura toda, para que a gente possa ser igual a Cristo, para que a gente possa chegar no alvo, ser exatamente igual a Jesus, e Ele fez isso pelo perdão, então nós precisamos perdoar nós mesmos, e nós precisamos liberar o perdão para aquele que nos ofendeu, ou para alguma situação, mesmo que já morreu, já está longe, mas peça perdão, faça esse ato profético, nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco, faça esse ato profético irmãos, porque quando você abre a sua boca e você declara com a sua boca, crendo no seu coração, isso é um ato profético, é onde você está dizendo para o mundo espiritual, que aquela situação daquele passado, não vai mais atrapalhar a sua vida a partir de hoje. E uma terceira verdade que está aqui, é que jamais devemos esquecer a bênção do perdão, né? jamais devemos esquecer que um dia nós fomos perdoados completamente em Cristo Jesus. E a quarta e última verdade desse texto, é que haverá um acerto de contas, vai haver um acerto de contas, pastor, mas não é pela graça a salvação? É pela graça, mas tem um acerto de contas, por que, que é o acerto de contas? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse acerto de contas não vai ser no mundo vindouro, é aqui, esse acerto de contas significa o seguinte, Deus trabalha com você da forma como você trabalha com o próximo. Olha o princípio do Novo Testamento. No Velho Testamento, Jesus resume a lei em duas coisas. Qual é? Só são as duas coisas que resumem a lei. Amar o Senhor teu Deus, de toda a sua alma, o seu coração, o seu entendimento. E a segunda parte da lei é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Olha que maravilha, amar o próximo como eu me amo. Joia. Joia. Até que não é tão complicado O Novo Testamento, o princípio é um pouquinho diferente É amar o próximo como Jesus ama O padrão de amor do Novo Testamento É diferente do padrão de amor do Velho Testamento Por isso que no Velho Testamento tem a lei do talião O que é a lei do talião? Bateu, levou Olho por olho, dente por dente No Novo Testamento é Bateu de um lado, faz o quê? Dá o outro Quer uma capa? Dê duas. A pessoa te obriga a andar uma milha? Ande duas. O padrão do Novo Testamento é mais complicado, irmão. É só pela graça de Deus mesmo. Não tem a menor possibilidade de fazer isso do ponto de vista humano. Portanto, todo cristão que tenta servir a Deus humanamente, ele se torna um cristão carnal. O cristão carnal, ele é um legalista. Ele, ele diz, não, mas eu faço isso. Ele tem um checklist e ele vai fazendo o checklist dele e aí ele tenta dar um jeito para não ficar falho em alguma coisa do checklist, só isso, ó, cumprir minha obrigação, ele se ele tem que dar o dízimo, ele só dá o dízimo, e só isso, o, o, a, a Bíblia falou que o, a oferta é voluntária, eu dou se eu quiser, então eu não dou, mas o dízimo eu dou, porque é obrigação, e ele dá até o centavo certinho, porque ele sabe que é o checklist, então essa é uma marca de um cristão carnal, o cristão carnal faz as coisas por obrigação, mas o cristão espiritual faz porque o Senhor impulsiona a sua vida, e o grande desafio nosso como igreja, é transformar os cristãos carnais, em cristãos espirituais, esse é o grande desafio, a gente só pode ser igual a Cristo, se nós formos espirituais, se nós formos carnais, nós não seremos iguais a Cristo, então nós precisamos aprender este princípio, então o que é o acerto de contas pastor? O acerto de contas é o seguinte, Deus trata você, do jeito que você trata o próximo Ixi, complicou <risos> Complicou Do jeito que você trata o próximo, Deus vai tratar você Se você tem misericórdia, ele tem misericórdia Se você tem graça, ele tem graça para com você Fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você então primeiro, você não pode amar a Deus, se você não amar o próximo, é impossível amar a Deus, tem gente que fala assim, não, mas a minha vida espiritual é eu com Deus, eu não quero nem saber, eu vou na igreja, o dia que eu quiser ir, o dia que eu puder, que não sei o quê, porque a minha vida é minha vida, que não sei o que não sei o quê, mas e daí, se você não ama o próximo, você não pode amar a Deus, para eu poder amar a Deus, eu preciso do próximo, você precisa do irmão que está ao seu lado, com todas as imperfeições que essa pessoa tem, mas também com todas as qualidades que ela tem, se você parar de olhar as imperfeições, e começar a olhar as qualidades, você com certeza vai tornar esta convivência mais fácil, dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, na sua família, e também na sua igreja, esses são princípios, portanto, nós precisamos aprender que uma vez perdoado, o Senhor cobrará de nós algumas coisas, a quem muito é dado, muito será cobrado, não tem conversa, nós recebemos, e o Senhor não vai cobrar o que o outro não fez, vai cobrar o que nós deixamos de fazer, ah pastor, mas fulano de tal não faz, mas não sei o que não faz, Deus não vai te cobrar o que o outro não faz, Ele vai te cobrar o que você não faz, é diferente, amém? Vamos orar? eu quero poder hoje passar por este momento com você, e eu quero pedir para os nossos pastores que estiverem disponíveis aqui, até o pastor Sandro também nos ajude por gentileza, eu quero orar com você, impor as mãos, não sou melhor do que você, muito ao contrário, você, você conhece as minhas falhas, os meus defeitos, não acho que eu tenha alguma coisa especial para abençoar você, mas uma coisa eu sei, eu também preciso, de graça, misericórdia, avançamos em algumas coisas, mas eu não quero chegar lá no final, e olhar para trás, e perceber que eu perdi seis anos, seis meses da minha vida, por um simples ato, ou por simples falta de atitude em alguma área da minha vida... E a pergunta para você é Há algum fato da sua vida hoje Que o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua mente Que você precisa se perdoar Há alguma coisa que você está travado, travada Que você percebe que está impedindo O agir, o mover do Senhor Que não tem a ver com os outros, tem a ver com você é o seu jeito de ser, é a sua maneira de ser, há alguma coisa que você precisa hoje liberar perdão, para você mesmo? E a outra pergunta que eu quero fazer para você, há alguém que você precisa hoje liberar perdão? Não precisa vir à frente, contar o nome, endereço, não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa é dizer assim, Senhor, o Senhor sabe a minha dificuldade de perdoar. Mas em nome de Jesus eu quero perdoar. Eu não quero viver amanhã com coisas presas da minha vida de dois, três anos atrás, de quatro anos atrás. Eu não quero viver a minha vida amanhã sofrendo as dores que há muito tempo tem me acompanhado. Eu não sei se você sabe, mas a falta de liberar perdão causa dores no corpo Tem gente que tem dor no corpo e diz assim, mas é porque está frio Pode até ser Tem gente que tem dor no corpo e diz, ah, mas é porque eu estou ficando velho Pode até ser Pode até ser Porque a idade traz as dores também Mas há dores que não, você não precisa ter Há dores que podem ser curadas e a cura está no perdão o perdão cura, o perdão restaura O perdão restaura a alegria a Alegria na minha vida pessoal a Alegria na minha família, a alegria na minha casa Portanto eu quero que você Seja aqui presencialmente Ou na sua casa Quem sabe você precisa fazer isso nesta noite Eu quero que você se apresente Diante do Senhor Você não precisa contar Para nenhum de nós, não é esse o objetivo mas eu quero que você venha à frente, se você está com dores no corpo, se você está passando por angústias no coração, na alma, no estômago, se está alguma coisa embolada em você, você peça para ser ungido, nós vamos ungir você, mas uma coisa eu quero que você faça hoje, que você sepulte de vez o seu passado, que você esqueça de vez os dias, e eu quero orar e profetizar que você vai tentar lembrar e não vai conseguir lembrar em nome de Jesus. Porque as ofensas precisam ficar no passado. As falhas precisam ficar no passado. Sejam falhas que você cometeu, seja falhas que outros cometeram como você. Deus quer zerar o passivo da sua vida e Deus quer te dar nova oportunidade para viver daqui para frente. Deus quer que você viva esse algo novo que só Ele pode proporcionar vamos ficar em pé em nome de Jesus oh aleluia Jesus oh Espírito Santo de Deus oh Senhor Tu vai tocando no teu povo neste lugar nós somos todos a Deus diante de ti necessitados da sua graça sua bondade ensina-nos a Deus a amar o nosso irmão ensina-nos a Deus os princípios da Tua Palavra, Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos cumprir com o chamado. Sem o Senhor nós não conseguimos, ó Deus, viver o dia seguinte. Eu oro nesta hora, meu Pai, por esta pessoa que está na Sua casa. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, quem sabe você tem vivido dias de muita angústia quem sabe você está passando pelo vale da sombra da morte portas estão fechadas situações de cativeiro estão prendendo a sua vida e a sua alma e tudo porque você precisa hoje liberar perdão quem foi que te ofendeu? como você entrou nesta noite ou como está o seu coração nesta noite? você que errou, falhou e você que não está conseguindo... Até mesmo dormir à noite... Você quer continuar com a sua insônia? Você quer continuar... Com sonhos e pesadelos da madrugada? Você quer continuar vivendo... As mesmas coisas... Todos os dias? O Senhor está dizendo para você nesta noite... Eu estou te dando a oportunidade... Para que você possa sair daqui nesta noite completamente zerado, completamente livre, completamente transformado, porque sou eu, diz o Senhor, que sondo o teu pecado, sou eu, diz o Senhor, que contempla a tua vida no altar, não é o que as pessoas pensam a seu respeito, é o que eu penso a seu respeito, diz o Senhor, Portanto, o Senhor está convidando você, meu irmão, minha irmã, a uma atitude nesta noite. E Ele diz para você que se você quiser e você ouvir a sua voz, você comerá o melhor desta terra. Não porque você é melhor do que o outro, mas porque você é livre, porque você é um filho amado do Pai. Portanto, abra a mão agora dos seus preconceitos. Abra mão agora de todas as coisas que prendem a tua alma. Vai abrindo mão agora das coisas que estão prendendo o seu dia a dia. Oh, em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo cura agora no coração desta irmã que foi ofendida pelo marido. Vai trazendo cura agora, Senhor, no coração deste homem que foi humilhado no seu emprego as pessoas olhavam para ele e diziam, este é um incompetente, este nunca vai para frente. Senhor, eu anulo nesta hora toda a palavra de maldição que entrou pelos ouvidos desta pessoa. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda a palavra de maldição que entrou na mente e no coração deste filho, desta filha. Oh, em nome de Jesus meu Deus, vai liberando agora meus ares espirituais, o perdão que cura, o perdão que transforma, o perdão que renova a vida, vai fazendo agora, Senhor, uma grande transformação, na mente, no caráter, na vida desta pessoa, Senhor, Tu estás aqui neste lugar, e eu louvo e glorifico o Teu nome, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que opera sinais e maravilhas. Por isso, Pai, vai curando nesta noite a Tua igreja. Vai curando, Senhor, a Teu povo. Para que eles possam viver, não os dias de ontem, mas o dia de hoje. Para que eles possam experimentar algo novo, o renovo do Senhor. Pai, abençoa com o Teu poder. Abençoa com a Tua graça. Pai, nós abençoamos este povo. Nós abençoamos a Sua entrada abençoamos a sua saída e nós declaramos em nome do Senhor Jesus a prosperidade, nós declaramos em nome do Senhor Jesus a paz, nós declaramos em nome do Senhor Jesus a restauração da alegria no casamento, a restauração da alegria na vida profissional, a restauração da alegria na vida pessoal, para que em tudo, ó Deus... O Teu nome seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia.